Mostrando pra vocês como é que eu fechei uma venda aqui com a Maria Eduarda Oi, tudo bem, tudo bem? É, falei com você no Instagram, opa, mandei um link né? Falei, seja bem-vindo, tá? obrigado, mandei os dois áudios na prática, né? Como eu faço, né? Bem, bem simples, ó. Escutar algumas verdades, como trabalhamos, porque custo não ajuda muito hoje em dia. Vamos mostrar os dois vídeos na prática, né? De Como eu faço as abordagens, como achar as pessoas no Instagram também tá certo, tô terminando de escutar o primeiro áudio, tá bom, beleza, né, terminei os vídeos, e o que achou, o que você entendeu, achei bem diferente, eu jurava que só existia os cursos, né, é verdade, é bem legal mesmo, é, muitos nem sabem disso, viu, é, eu imagino, é, então, ó, se torna mais fácil de trabalhar também, não tem muita concorrência, né, ela mais aí é, como faz de igual a filiação assinatura oculta só quem pode vender seus próprios assinantes isso nos dá exclusividade é muito bom porque não é qualquer um que pode chegar e sair vender Ela e quanto é eu continuei explicando ainda e justamente por isso é bem mais fácil né para a gente trabalhar não é qualquer um que vai chegar e vai ter acesso ao link né então fica mais fácil para a gente também né olha aqui é 97 mais 23 mil já recupera tudo sai lucrando também né e tem toda ajuda também né é, mas ao total, o seu 97 mesmo, de guerra, a gente paga 97, né? Funciona assim, cada venda você ganha 44 reais, pode receber todos os meses por as mesmas vendas E a cada 10 vendas você ganha mais 100 reais de bonificação a mais, hein? E no que precisar, estou à disposição também Ela Aí para vender, é aquele esquema de abordar as pessoas, né? A de guerra. do mesmo jeito, né? É uma forma mais fácil também e no que precisar da minha ajuda é só chamar que estou à disposição. Ela ótimo. Digo, é ótimo. Liguel, eu tô o no nosso lugar. E como eu compro então? Como eu faço? Eu confio em você. Eu digo, beleza, vou te mandar o um link e a gente começa. Né? Mandei o link. Né? Mandei o link, pronto, é, pronto. Ela já comprou aqui, ó. Né? Digo, já tem os aplicativos da Eduz, da Monetiza, do Braga, eles estão da Eduz, já mandei o link para se afiliar tal. Tá dizendo que tá pendendo. Digo, manda o seu e-mail e manda o comprovante de pagamento, né? Ela mandou o de pagamento aqui, ó. No caso, pode usar os dois, pode usar até os três, né? Ela que decide. Então, é difícil. Eu conversei com a pessoa na mesma hora, a pessoa comprou. Então, cara, é top, né? Top, top, top. Essa é a abordagem que a gente faz para trabalhar e